Aí galera que curte engenharia clínica, eu estou fazendo esse vídeo para fazer uma pergunta sobre monitores, né? monitorização de pacientes. E eu vou começar perguntando para vocês qual é a diferença desse equipamento que é muito comum é, os profissionais de engenharia hospitalar e engenharia clínica usarem, né? que é chamado de um multímetro, e para esse equipamento aqui, né? que é um monitor de cinco parâmetros. Então, qual é a diferença entre os dois? Bom, tecnicamente não existe diferença nenhuma. Esse aparelho, por exemplo, ele é utilizado pelos profissionais que trabalham com eletricidade para medir a tensão, né? a quantidade de volts que tem entre dois pontos. Ele mede temperatura, ele mede capacitância, frequência e resistência elétrica. Então, qual que é a diferença desse para o outro? Por que, que não tem nenhuma diferença? Tecnicamente não tem nenhuma diferença. Esse aparelho, por exemplo, né, eu tenho aqui um sensor de temperatura, que é um termopar, e ele pode medir temperaturas de centenas de graus Celsius. Né? Esse equipamento, por exemplo, ele faz a mesma coisa. Ele tem aqui um sensor de temperatura, não é um termopar, é, é, um, é um termistor, que a gente usa para medir temperatura. E qual a diferença dos dois? É o range, simplesmente o range. Esse aqui mede centenas de graus Celsius e esse aqui mede até 40 e poucos graus Celsius. Mas os dois estão medindo basicamente resistência elétrica, porque a resistividade de alguns materiais né, variam com a resistência elétrica. Então a gente põe uma resistência elétrica aqui, a gente chama de termistor, e conforme a resistividade do termistor vai mudando, eu vou fazendo uma relação com a temperatura que ele está medindo. Outro ponto. Esse caso aqui. desse multímetro. Eu utilizo dois fios. Um preto e um vermelho. Para medir a diferença de potencial. Ou a diferença de tensão entre dois pontos. Ora. E o outro? O que, que o outro faz? O outro faz a mesma coisa. Ele pega esse cabo aqui. Por exemplo. Vai colocar no braço direito. Braço esquerdo. Perna direita. Perna esquerda. E um ponto comum, né? Tem alguns cabos que nas precordiais eles fazem todas as medições. Nesse caso aqui, ele é um monitor mais simples, você tem que variar o ponto é, de contato com o corpo humano para medir uma determinada derivação. E eu conecto esse cabo nesse terminal. E esse terminal vai fazer o que basicamente? Ele vai medir a mesma coisa que esse aqui, só que numa escala muito menor, que é uma escala que a gente mede em milivolt. Então eu estou medindo a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, entre o braço esquerdo e a perna esquerda, entre o braço direito e a perna esquerda. Então esse aparelho aqui é o um monitor, que é utilizado pelos profissionais de assistência para medir os parâmetros, os resultados que o paciente apresenta. E esse aqui a gente faz a mesma coisa, só que a gente faz nas instalações elétricas. Esse monitor em particular que a gente vai estudar nos dias 18 e 19 de abril, logo um, alguns dias antes do hospitalar. Então, se você está planejando vir para São Paulo para participar do, do hospitalar, veja se você consegue vir dois dias antes e vem estudar um pouco com a gente. Né? Então, esse aparelho aqui ele tem dois canais de temperatura. Por que dois canais? Porque eu posso medir uma temperatura interna, por exemplo, retal, e uma temperatura da pele, e assim poder inferir de maneira mais precisa, sobre a temperatura corporal do paciente. Esse, cabo, esse ponto amarelo eu ligo o oxímetro, que vai medir é, a saturação de oxigênio no sangue. Isso a gente vai explicar também no curso, porque é importante entender o que está acontecendo no corpo humano, como funciona o princípio de transdução, porque só assim eu vou poder fazer um reparo mais pertinente, eu vou poder configurar o equipamento para uso de uma maneira mais adequada. Aqui eu tenho a entrada dos cabos de ECG, né, de, de eletro, medir para é, obter o traçado do eletrocardiograma do paciente e aqui uma saída para o medidor de pressão arterial não invasiva. Então no dia 18 e 19 de abril nós vamos estudar esses cinco parâmetros, é, que é por exemplo o ECG, temperatura, saturação, frequência respiratória e pressão não invasiva. Nós vamos é, estudar os conceitos teóricos, aspectos gerenciais, né? se você está pensando em começar a fazer manutenção de equipamento médico, é importante você saber que nós estamos num mercado regulado e que eu preciso de é, ações gerenciais, não somente técnicas, né? mas como que eu mantenho a rastreabilidade de tudo aquilo que eu faço no equipamento. Depois nós vamos estudar um pouco de transdução de grandezas biomédicas, principalmente desses cinco parâmetros. E aí nós vamos para a parte prática, vamos desmontar o equipamento, montar, testar a montagem, entrar nas configurações e brincar um pouco com ele. Então é isso aí. Em princípio, os dois fazem a mesma coisa, portanto, é, somente com aplicações diferentes. É isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo.